É, já já, dois dois dois dois mais uma janela, morto. Não, não. Não, não. É, não. Eu já não vou ficar aqui na botar botar ah, vai cair vai caiu! a Barney falar vai cair eu vou falar o a morreu palácio ela tô no trem Uh -huh. OK. Base morto. Okay. Dois 3, base 3, base. Mais um fogo, fogo, fogo, fogo. Bom, okay. três aqui, mais três. Mais três. Fogo morto. Mais fogo. um base. Fogo. Base, base, base é morto. Fiz aqui Quanto? Meio base. Nada Nada base. Tô mirando o Diogo? Oh, oh, vamos, nice vamos. Oh, liga com o embaixo, comendo! Peguei na sua frente, meu Ok. Dois, dois, dois, dois! Mais uma janela! Morto! Boa! Saiu! Sai, ah, sai. Do... Saiu! Saiu! Saiu! Saiu! Morto! Saiu, Lux! Moçota! Não guarda, tô marcado! Só do bom! Vai lá, vai lá, Lux! Kill. Caralho, cara. ah, cara. um <risos> é isso. É, ter meio, mano. Ai, velho. Bora. Peguei drop uma K, a MK e. Peguei Pode ser. Essa mira toda aí não, não <risos> arma. Peguei liga, cego. Ah, tá, não, não quer. Não é Falei, fora. Passei, Morto, morto, atrás até Moscou, mercado já, ai, não vou plantar ainda, tá? Porta tá, tá saiu, sobra, sobra, sobra, Aí, sobra Morto é. Boa. Boa, valeu, valeu, pé, vamos, vamos pra frente, bora Virolho pra mim, Lucas. Liga na esquerda, não. liga na esquerda, voltou Voltou pra cabecinha Morto, uhum. tirei a cara. Vai acabar agora, tá vindo. Sozinho, claro. Lux. Tô mirando base aqui, mano. Tô tentando dar corpo. Base ainda. Com 4 de vida, tirei a cara. Aí. Era é, é pra você que vem a briga, Lux. Ai, valeu. Cravado cabecinha aqui, guys. Come. Não tá o que Eu coloquei o light there, Tá, calma, calma aí. Esse é morto. Diago, Diago e liga, Diago e liga, guys. Fenix, é Fenix. Então, é tô muito cego. Sei lá onde eu tô, velho. Cabeça e espaco dado. É tá? Deu da liga, deu da liga. Deu morto. Tira a cara. Deu da, da liga. Tira a base. Não, não, não. Tô deu da liga aqui, mano. Deu da liga. Calma, calma, calma, calma, criar up. Eu tô com o bonde. Que Bomba bomba Bomba, bomba, bomba, bomba. Bomba ainda. Morto, Mais um bomba, mais um bomba. Morto. Passa, meu. Vou desbocar o um L. Vai, vai, vai, vai, vai. Toma HS, toma de vida, um de vida, tá, mercado. Eu tô com o B, empresa né, aqui, mano. Passa. Tá L, guys. Pode estar aproximado do L, aqui. L, L, L. meu, meu. Eu oh, vou cara. Nossa. Nice, Vamos, vamos, vamos, boa vamos. Vamo tá. Bora. Tá. Vamo cá, eu tô... tá de mel. Calma, Liga. Camera morto. Vamos lá, Liga. Ainda vem palácio. Ó, subiu a janela, subiu a janela. Eu vou virar, vou virar. Bom. Vou Liga. Né? Ainda tem janela. Mais, um janela e <risos> põe <pô>, no <indo risos> meio, Liga. Mas... Tá. Fala, Cadê da Liga, mano. Até out, playing down smoke. cabeça, de, But... de golpe. De... Joga de... De, tu... de, de cara aí. Tem na lá mesmo. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Tá. É até cabeça. <tose> a cabeça. morto. Ah, fala só, fala ah, só. Nossa, para trás de você. Pra perto. Oh, Caverna e palácio. Banda não, leva o cara. Palácio ainda. Chega Morreu o palácio. Não me deu nada aí. É lá, eu treino um gatinho. Peguei essa última. Para um. Amolei, tá pra você ver. Só o Da pedra para trás passar na SPA, viu? Outra cara. Como é por ruim, do meio, viu? É, né? é, eu ia do meio aqui. Um, aí, só, um só, um só. Morreu um Boca o carroça, carroça. Tem uma casinha pra nós aqui. Passar agachado aqui, ó. Tem pé aqui, velho? Não, não. Espera um pouco. Agora vocês colaram lá na cozinha que não vai dar. Tem que dar uma boca na boca. Aí, tá boca pegar. Vai morrer, vai morrer. Tá? Peguei a Alpe Ah, ele tá bem, L, L, Passa... L, ele tá passando não, É um forest modi Tem cima ainda fechado é um... Marcado morto Tá modi Modi, modi wood Vamos porra Vamos já guys, valeu